mais uma sexta-feira começando o fim de semana e estamos aí com o nosso programa para apresentar histórias de vidas de superação em nossos municípios. Hoje estou com uma convidada que tem uma história muito difícil, mas ao mesmo tempo de muita superação, que é a Elaine Cristina Green Clemente. Tudo bom, Elaine? Oi, tudo bem? Ficou muito honrada em estar no seu programa Elaine, a gente sabe que você é, teve uma dificuldade muito grande na sua vida Não só é, como uma perda de, do pai e dos seus filhos, como seu amor E foi numa situação assim, diferente Uma situação que você não esperava Teu esposo tinha quantos anos quando ele veio falecer? Ele tinha 47 anos quando ele faleceu é, é o seu Edemar. Edemar Clemente. É, o seu Edemar. Você estava na sua casa trabalhando como qualquer dia normal na vida de quem uhum. trabalha na lavoura. O que que deu? Qual que foi o problema? Faltou água em casa e eu comentei com ele e ele desceu até aonde a, a gente tem a, o poço para verificar o porquê. Só que ele não voltava mais para casa e a gente achou estranho eu, em vez de dizer para os meninos, descer atrás, eu fui ver e ele estava já caído lá no poço. Eu acho que os bombeiros falaram que ele morreu na hora com a descarga elétrica muito forte. É, ele chegou a cair dentro do poço ou foi para fora? É um tipo de poço, é uma caixa d'água tampada. Então, uhum. ele só estava debruçado em cima dessa caixa d'água tampada. E qual foi sua reação na hora, na Na primeira reação minha foi pedir para o Lucas, o mais velho, voltar correndo para casa, desligar o contador da luz, porque para nós entrar onde ele estava, para ver se ele estava vivo. Isso é bem pertinho da minha casa. O Lucas voltou e eu com o Renan ficamos parados no barranco. Quando o Lucas voltou, a gente entrou lá, até fizemos aquela tentemo colocar a reanimação uhum. que a gente sonha que pode ter um, um retorno da pessoa mas ele ele já estava morto então deus filhos tinha quantos anos o renan tinha 11 e o lucas tinha 17 17 anos então eles sabiam o que estava acontecendo eles viram tudo eles viram ainda o renan foi o que voltou para casa do meu pai que é pertinho para chamar os bombeiros, mas a ah, mesmo assim, se fosse um caso de precisão, demorou demais também chegar lá. Mas já eles tentaram reanimar, mas já era um caso que já não tinha mais o que fazer. Você acha assim que, pelo que a gente conversou, ele foi teu primeiro namorado? Foi. É, foi, uma, foi algo assim, uma paixão, é, como se fosse tua alma gêmea. Foi, tanto que a gente, eu só namorei com ele, casei com ele, tivemos os dois filhos, e eu, uma vida muito tranquila com ele, com altos e baixos, que é a o vida é de casal. Uhum. Mas nada a mais do que isso, eu tinha uma vida muito tranquila com ele. Qual que foi assim a, o teu maior medo quando você viu aquilo acontecer? É você, bem no fundo, você não entende o que está acontecendo que você está vivendo aquilo Quando te contam algo É diferente do que você sentir na pele e vendo Vendo chegar bombeiro, chegar polícia Você já sabendo que ele já estava morto é, é, é tão frustrante como ser humano Você não poder fazer nada naquela hora Nada mesmo Aí aconteceu é, toda essa situação em sua vida, né, uma tristeza, perdeu o pai da, né, o pai da sua família. E, o alicerce da casa da gente, né? Isso, e daí você ficou, como que foi aquele ano que você perdeu? Como, que, como você tinha um adolescente e uma criança, você tinha que ser agora não só a dona da casa, uhum. mas sim... A responsável pela família e a gente sabe que tem os rendimentos que você teria que trabalhar fazer alguma coisa para ajudar na família como é que foi essa situação a parte econômica depois que ele veio a falecer porque naquele domingo ele saiu procurar a colheitadeira para colher a nossa lavoura né e ele saiu de moto até tratou com o homem para na segunda-feira vir colher então eu ainda herdei roças para colher coisas que a gente nunca tinha se envolvido você vê colher uma coisa você está envolvido é diferente e daí eu tive que nós tinha prestação de trator nós tinha prestação na plantadeira tinha tinha negócios dos insumos que eu sabia que ele tinha então a, a fazer óbito lidar com funerária, então é eu gastei muito dinheiro. É uma coisa que que você não imagina que que você tem que lidar com essas coisas um dois dias depois. Ainda muita gente ajudou na escolher a, as roças, entregaram aqui na na Big Safra porque eu não dava conta disso, mas eu sempre tive que estar forte junto com as pessoas para direcionar essas coisas. É, você aprendeu assim do nada até que resolver tudo. Dois dias depois. Dois dias e assim, você é. ali você acabou tipo, tirando forças da onde você não sabia da onde que estava vindo essas, essa força. Essa força eu tive que aprender, como se diz, na mar. Uhum. É porque eu tive que lidar com coisas que você tem que correr atrás, né? É no banco. Era é na, na agropecuária, era ali na Valtra, era coisa assim que que eu sabia que tinha, que tinha que resolver. Então, apesar da dor, da tristeza, você ainda ter que arregaçar as mangas e fazer serviços que você nunca fazia. Faz uns três anos que aconteceu. Fez três anos agora em março. É, Elaine, depois disso você me comentou que você ficou um ano que a tua vida parece que não aconteceu. Parece que não existiu aquele ano, foi um baque muito grande. Dei depois a tua mãe é, se descobriu um diagnóstico de câncer, uhum. é, sete meses ela lutou? Lutou e ela ficou uns cinco meses de cama, nós, eu e minhas irmãs cuidava direto dela, então apesar de tudo eu ainda tive, tive não, fiz com o maior carinho ajudar os outros ainda. Porque é assim que é o ser humano, você tem que deixar a tua dor de lado e ainda procurar socorrer o outro que está precisando de ajuda. Aí. Daí até a gente estava comentando, que você me comentou, é, que ainda teve o tornado que passou ali na Vila Green, que é onde você mora, e o barracão. Ele, ele destruiu perca total, foi. Ele... O vento carregou tudo ali né, e a garagem do carro, todas as coisas, a casa não foi muito atingida, foi um pouco. A cerca de PVC que eu tinha quebrou-se, então, apesar de tudo, ainda começaram a aparecer coisas a mais, né? Você, volte e meia, você era, parece, posto à prova de novo para ver se você com, conseguia lutar com mais coisas ruins que estavam acontecendo. Vários obstáculos bastante, nesses dois anos. Bastante. E daí você também teve a história do teu filho ser chamado no quartel, mas acabou voltando. E você e seu filho que começaram, o mais velho, que começaram nem Vocês arrendaram o terreno um ano? Um ano foi arrendado pra gente. A gente não tinha condição de. Naquele, ele era um menino ainda, é, de 17 anos, eu jogar toda essa carga para ele, né? Então, a gente decidiu arrendar para tomar um fôlego, mas daí, no segundo ano, ele já pegou a metade de tudo e, como se diz, como a gente ensinou, ele, ele fez bonito. Agora, é ele que é o responsável pela família. Ele, eu nunca deixei a minha autoridade, mas ele... É, ele é o responsável, bem dizer, pra, por tudo que a gente está adquirindo. Hoje é na, não é nas mãos dele, a gente é meio uma parceria, né? Ah, e ele estudou? Ele, ele fez o segundo grau. O segundo grau, a faculdade ele acabou não conseguindo fazer ou não teve interesse? Ele não teve interesse porque ele adora a roça. Ele gosta de gosta. trabalhar na agricultura. E daí, então, agora as coisas que vocês estão adquirindo é através do trabalho seu e do seu filho. Sim, agora é. Uhum. E Elaine, eu vejo assim que você é uma pessoa muito feliz. Até foi eu conversei <risos> com uma amiga minha, a Rede. A Rede, não sei se você conhece. A, a Regi, Praia? Uhum, eu a Rede falou assim que você é uma pessoa autoastral, astral Que além de você que todo mundo sabe a tua história lá no interior, mas que você passa alegria para as pessoas. O que, que você acha? Por que, que você é assim? Eu acho que Deus me fez assim. Uma pessoa forte, que passa os obstáculos e tenta passar alegria para as pessoas, esperança. Que a vida, apesar de tudo, ela, um dia ela... Ela recomeça, mas você tem que deixar ela recomeçar. Se você ficar no, ali parado, assim, ela nunca vai ir para frente. Você tem que achar forças para seguir em frente. E, e achando forças, você começou a fazer tricô, que foi uma terapia foi. que ajudou, porque você ficou um ano em depressão eu fiquei eu fiquei em depressão e depois de um ano eu pensei mas vou começar a fazer o que eu sempre gostava fiz um colete para minha filha da minha sobrinha e colocamos na internet e não é que todo mundo achou bonito e eu recebi tantas encomendas e aquilo me fez um bem tão grande que legal. ver a pessoa vestir achar bonito o que você faz aquilo me realizou tanto porque renasceu uma coisa que estava lá guardada, né? E de repente exposto hoje na internet foi longe, foi a depor até no correio para ir para bem longe. Que legal, Eu... meus parabéns. <risos> Obrigada. A gente tem o ladinho empreendedor. Tem. Toda tem. mulher tem, né? Necessidade, a gente corre atrás, faz as coisas acontecer. Não, é só a gente dar uma rebuscada lá nas coisas que você sabe e voltar a fazer o que te faz feliz, né? E você agora, passou toda essa situação, teve os altos e baixos. É, você tem alguém que mexeu no seu coração? Tem. Depois de, de dois anos e meio, eu conheci uma pessoa que a gente começou a se encontrar aos poucos. E a coisa foi ficando mais sério. E hoje a gente tá namorando. Hoje. Namorando, mas vocês não moram juntos? Não. Uhum. não. E teus filhos aceitam assim, tranquilo? Aceitaram numa boa. Que porque bom. foi uma coisa que fez bem, acho que para nós três também, né? Uhum. De repente alguém que, que sabia que eu tinha os filhos, entrou na minha vida e fez bem para mim, automaticamente os dois se sente bem também, né? Ah, e você, eu vejo assim que você é uma pessoa bem participativa nas redes sociais, tem Facebook, divulga suas fotos, é uma pessoa que sempre procura a natureza. Eu sempre vejo assim que você posta muitas fotos de natureza, eu também sou suspeita a falar porque eu também adoro a natureza, adoro estar no interior, é, a gente podendo no final de semana ir para o interior, é o que a gente gosta de fazer e você, assim, Sempre tá tirando foto, você se sente bem com bem, você mesmo, Elaine? Você se aceita, você é uma mulher, como é que a gente diz, uma mulher empoderada? Eu sou, eu sou. Não, não ligo quilos a mais, não ligo uns brancos que vão aparecendo. A gente se ama como, como eu sou. E eu adoro a natureza. Eu paro o carro, eu tiro uma foto, eu... Você tem que prestar mais atenção por onde você está indo, né? Não só aquela estrada, vai e vem, vai, pare, dá uma olhada ali. E nessas coisas você descobre tanta coisa bonita, e principalmente a natureza. A que natureza é o... te acalma, é, é uma coisa calma. que me acalma. Eu também. E daí eu gosto de escutar o barulhinho do, do vento batendo na folha. É o passarinho cantando, é a água descendo o rio, é uma coisa assim que encanta e acalma o nosso a espírito. Calma, a natureza é Deus agindo, as pessoas deviam de prestar mais atenção, às vezes no que tem ao redor da sua própria casa, né? E na loucura do dia a dia ele não percebe, né? Olhar a vida com outros olhos, né? É, é tão bonito apreciar, sentar na varanda um chimarrão com a vizinha tarde você dá uma freada na vida isso é uma é uma coisa que eu deixo para todas as mulheres e os casais também dá uma freada na vida senta na varanda faça um pinhão lá toma um chimarrão que da vida a gente não leva é nada é simplesmente as companhias as amizades as alegria as tristeza também mas bens materiais ficaram todos fica só a essência da pessoa o que ele deixou legado dele o que ele fez de bonito pelos filhos, por mim é isso, falou tudo <risos> para quem tava com vergonha falou é. muito bem, vocês não acham? Ela... <risos> a gente, quando a gente gosta de falar o que a gente sente no coração Sai as palavras Sai. como você nem imagina. É, que tá lá onde você, ideia né? claro, impactou um convite tão querido desse, de você é uma pessoa que eu admiro tanto. Ah, claro que deu um frio na barriga, mas de repente você se vê conversando com uma pessoa delta astral também, que é. talvez pensamos quase igual, é, né? É, bastante, fazemos aniversário quase na mesma época, temos quase a mesma idade. Então ali a, você passa a conversar com uma amiga, né? É. Isso é muito bom. Ah, mas... Obrigada. <risos> obrigada pelo você ter aceito. Obrigada para você ter passado um pouquinho. É, a gente sabe que lembrar o passado. Ainda mais numa situação que nem você passou. É uma coisa que mexe. A gente nunca vai esquecer. Mas você passa é, boas informações. Bo um bom relato. De como deve é, a gente conseguir passar por, pelos obstáculos em nossa vida. E nunca deixar a tristeza, sempre arregaçar as mangas, porque Deus, se a gente está aqui, nós temos que aproveitar. É a nossa vida, né? Cada um ganha a sua em particular. Então, o tempo dele acabou aqui, mas eu tinha que continuar por mim, pelos meninos, e, e tanta coisa bonita que a, depois disso aconteceu, aconteceu. então... É, cada um tem um tempo aqui na Terra, então, aproveita da melhor forma possível. Principalmente com as pessoas, que foi o que eu encontrei tantos amigos, eu encontrei tantas pessoas diferentes, que às vezes, assim de repente, você vai conversar numa casa e já tem outro. Então, se você gosta disso, você atrai isso. Eu gosto muito de conversar, de fazer amizade, muita gente nova começou a frequentar minha casa, então eu abri um, um mundo novo, eu me dei essa oportunidade, senão eu ia estar lá fechada em quatro paredes, a minha vida ia passar e não, eu, eu tive o meu tempo também que eu precisei para me recluir, para sentir aquela dor do luto mesmo. Mas daí depois eu quero é mais, é ser viver e ser feliz. É isso aí. É. <risos> Obrigada, Lini. Por nada. Né? Tá Obrigada meu... a você que está assistindo. <risos> então, até a próxima sexta-feira. Até mais.